Olá a todos, hoje eu vou ensinar 5 dicas fáceis de como superar um erro. Eu vou apresentar informações que as pessoas não sabem ou não queiram que você saiba a respeito desse tema, porque eu vou compartilhar esse segredo somente com aqueles que virem o vídeo até o fim. Mas, antes, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha e bem-vindo ao canal Vidas Incríveis. Então, vamos descobrir essas dicas agora. Dica de número 1, um. descubra o que você fez para que esse erro acontecesse. Todo mundo já cometeu algum erro nessa vida, e isso não é exclusividade sua. Mas, cometer o mesmo erro duas vezes, não é demais. E eu creio que você não vai querer cometer esse erro duas vezes. Então, eu vou mostrar para você como não cometer esse erro pela segunda vez. Descubra o que você fez na primeira vez que proporcionou esse erro. Preste atenção no que você fez e tente descobrir o erro. Se caso não conseguir, pergunte a outras pessoas. Eu, por exemplo, procuro ao máximo identificar o que me levou a cometer esse erro. Se eu consigo obter essa resposta de uma forma clara, sem a ajuda dos outros, para mim é muito gratificante. Pois assim, eu consigo me policiar a não cometer esse erro novamente. Caso eu não consiga identificar o erro, eu pergunto a outras pessoas, identifico o erro, corrijo e sigo adiante. Então vamos à nossa dica de número 2. Dica de número 2. Aprenda com o seu erro. Por sermos seres pensantes, temos a habilidade de aprender com os nossos erros e com isso não cometê-los novamente. Errar não é ruim. Isso mostra o que nós podemos melhorar em nós mesmos. Através de alguns erros, eu aprendi o que eu deveria fazer ou não em determinadas situações e com determinadas pessoas. Me ajudou a fortalecer como pessoa e a descobrir novos pontos de vistas e outras soluções. Mas como tirar algo de bom com esse erro? Isso vocês vão ficar sabendo na próxima dica que eu vou falar agora. Dica de número 3. O que você pode tirar de bom com esse erro? Todos os erros. Por piores que eles sejam, sempre há algo de bom que podemos tirar proveito deles. Mas como fazer isso? Simples. Após você cometer esse erro, busque saber o que houve de errado. Sabendo onde errou, é mais fácil corrigir e prevenir, evitando que esse erro venha acontecer novamente, pois a prevenção é uma grande aliada para ajudar a diminuir os erros, evitando que isso aconteça novamente. Além de ser uma Aliada, sabendo usar ela de maneira correta, a prevenção vai nos garantir um aprendizado. E esse aprendizado vai ser o que nós podemos tirar de bom com esse erro. Nós vamos poder identificar ele, aprender com ele e saber o que fazer ou não fazer para que esse erro não aconteça novamente. Então, o aprendizado é a melhor maneira de você tirar algo positivo desse erro. Além disso, se você tiver a chance de corrigir esse erro, corrija ele o mais breve possível. Caso contrário, você não tenha tido essa chance de corrigir o erro, leve isso como uma grande lição para a sua vida, pois através desse erro você vai ter aprendido muitas coisas. Dica de número 4. Não tenha medo de errar. Ter medo de errar, todo mundo tem. Mas, se esse medo for trabalhado de uma maneira correta, esse medo pode ser benéfico para nós. Esse medo pode ser transformado em coragem, pode ser transformado em um incentivador para que superemos esse desafio. Se você fizer errar, tudo bem, é melhor do que não ter feito. Só assim você vai poder crescer e melhorar como pessoa. É como aquele velho ditado popular. A prática leva à perfeição. Para atingir o nosso melhor potencial, temos que praticar constantemente, até chegar um momento onde estaremos seguros para realizar o que desejamos sem ter medo de errar. Então vamos para a nossa quinta e última dica. Dica de número 5. Todo erro é um crescimento. Como foi dito na dica anterior, cada vez que fizermos alguma coisa, estaremos nos aperfeiçoando. Isso daí também inclui os erros. Cada vez que fazemos alguma coisa, diminuímos os nossos erros até chegar, até chegar no ponto que eles vão ser minimizados ou praticamente nulos Mas para que tudo isso ocorra, devemos, devemos aprender com os nossos erros E tirar tudo que há de positivo neles Por mais que você ache que não há algo positivo em errar, há sim, basta procurar e através de vários erros, as pessoas puderam crescer, evoluir e transformar o mundo, fazer um mundo melhor. O nosso mundo e as nossas vidas são frutos de tentativas e erros. Basta saber como conduzir eles que podemos atingir um potencial muito melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas e informações a respeito desse e de outros vídeos. Compartilhe esse vídeo e divida essa história com mais pessoas, pois tudo que eu falei nesse vídeo é fruto do meu aprendizado ao longo da vida. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais vidas serão transformadas. Além disso, para que o Youtube possa recomendar esse canal e esse vídeo para todo mundo, eu peço que você deixe o seu like. Acessem as redes sociais do o canal Vidas Incríveis. Nas redes sociais temos conteúdos especiais e exclusivos preparados para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e aguardo você até a próxima.